Após 25 anos de instalação, o TRT de Mato Grosso consolida sua imagem de instituição verdadeiramente comprometida com a excelência dos serviços prestados à população, essencial para o equilíbrio das relações trabalhistas e exercício da cidadania. Com dimensões continentais, Mato Grosso sempre teve o desafio de superar as grandes distâncias e a falta de infraestrutura. Desde 1941, a Justiça Trabalhista está presente no Estado, quando foi inaugurada a primeira Junta de Conciliação em Cuiabá, a época vinculada ao TRT da Segunda Região, com sede em São Paulo. Em 1989, as Varas do Trabalho passam a pertencer à região com sede em Brasília, até que em 1992 é criado o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, com jurisdição em todo o estado de Mato Grosso. A partir daí, com investimentos estratégicos, instalação de novas varas e aumento do número de servidores e magistrados, a Justiça do Trabalho se tornou ainda mais acessível, ágil e eficiente. Música Atualmente, o TRT Mato Grossense conta com o um Complexo Sede em Cuiabá, que abriga o Tribunal e as nove varas do trabalho. No interior, são 29 varas, presentes em todas as regiões do Estado. Todas as unidades são modernas, padronizadas e pensadas para atender bem o cidadão. Os investimentos em tecnologia também têm ajudado a atingir melhores resultados. O TRT de Mato Grosso foi um dos pioneiros na implantação do sistema PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. Desde 2013, as pilhas de processos físicos deram lugar aos processos totalmente virtuais, facilitando o acompanhamento de qualquer lugar e a atualização a qualquer momento. As inovações não param. O TRT também adotou o sistema de videoconferência para reuniões administrativas e treinamentos à distância. Além de dar mais eficiência às atividades dos servidores e magistrados, o sistema garante agilidade para advogados, que através da sustentação oral virtual podem defender seus clientes de cidades do interior nas sessões do Tribunal em Cuiabá. Para manter um serviço de qualidade, servidores e magistrados têm capacitação permanente. Esse compromisso fica a cargo da Escola Judicial do Tribunal. Ela oferece uma ampla estrutura com salas, biblioteca e modernos equipamentos para garantir a atualização do conhecimento de todos. Música Junto com outros parceiros, o Tribunal também investe na conscientização. O TRT participa de projetos sociais, tudo para assegurar os direitos de cada cidadão. Outras ações estratégicas são os programas como Trabalho Seguro para Prevenção de Acidentes e de Combate ao Trabalho Infantil. Além disso, o site do Tribunal e as redes sociais são um importante canal de comunicação uma maneira ágil e leve para que todos possam não só se informar, mas interagir com o órgão. O orgulho de pertencer ao TRT da 23ª região faz com que magistrados, servidores, parceiros e colaboradores continuem empenhados em sua nobre missão de promover a justiça de forma rápida, eficaz e efetiva, deixando-a cada dia mais próxima do cidadão. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. 25 anos de justiça e cidadania.